Dois dias de Troféu Brasil e a seleção do Pão Pacífico começa a tomar uma cara. Ainda existem algumas meninas no meio e talvez eu acho que ainda vão sobrar. A Dainara de Paula, principalmente, ao que tudo indica, com aquele sem borboleta, parece que está encaminhada para ficar na seleção. Falando do segundo dia de Troféu Brasil, que dia? Três atletas, mais uma vez, na frente e colocando a... a o seu nome na nova fase da natação brasileira. O primeiro é Vinícius Lanza, foi o, o primeiro grande resultado da noite, com 1,5810, nunca tinha nadado abaixo dos dois minutos, uma prova perfeita. Já o borboleta impressionante, aquele 24,26 de parcial para os primeiros 50 metros, para mim indica que os primeiros 50 metros de sem borboleta podem ser ainda melhor. Quando ele ganhou o sem borboleta no dia anterior, com 51,42, ele passou com 24,0. Para quem passa os 200 borboleta com 24,2, está na hora de passar o sem borboleta na casa dos 23. Os 200 medley não ganhou só um nadador abaixo dos dois minutos, mas dois. Leonardo Santos, nadador do Pinheiros, nunca tinha nadado abaixo da barreira, ficou em segundo com 59,66. Duas boas marcas, dois bons tempos, inclusive o tempo do Lanza é melhor até do que o sem borboleta para a vaga do Pan-Pacífico. Aliás, até olhando essas duas provas que aconteceram do Lanza até agora, as regras de convocação para o Pão Pacífico mudaram, né? eram 16 atletas, 4 do 100 livre e mais 12, não, agora é o, é o Lanza e mais 11, ele notadamente está à frente de todos. Além desses 200 medley muito bons, nós tivemos um recorde sul-americano com o Guilherme Costa, nadador do Pinheiros agora, ele já tinha batido o recorde esse ano, os 800 metros do estado livre num torneio na Farge, e agora nada para 7,52, que prova, 3,55 de parcial, 3,57 de volta, excelente prova, muito bem nadado, Guilherme Costa à frente. Mas um detalhe é que nessas duas provas não foram só as estrelas que se destacaram, os protagonistas também foram os segundos colocados, o Miguel Valente, nadador do Minas, com 7,56 e 18, nadou um centésimo abaixo do antigo recorde sul-americano, ou seja, não é só um nadador se destacando, mas também um segundo para as duas grandes provas de ontem. Depois tivemos uma prova talvez a mais fraca entre os homens, 200 metros de estado costas, Léo de Deus se recuperando de uma forte virose, mesmo assim ainda foi capaz de ganhar a prova com 59,2, uma marca foi o único abaixo de dois minutos, uma prova que foi realmente fraca. E o Léo doente, eu acho que complicado até para o dia desse terceiro dia, onde ele nada os 200 metros na borboleta, contra vários nadadores fortes. Para fechar o masculino desse segundo dia, tem que falar do revezamento 4 por 200 metros na do Livre do Minas, campeão e recordista da prova, mas principalmente o parcial do Fernando Schaeffer, terceiro nadador do, Pinheiros, na hora que, do Minas, na hora que ele pula na água, o, Minas, o Pinheiros estava 3, um pouco mais de 3 segundos à frente, ele conseguiu entregar na frente e com o melhor parcial de 4x200 da história do Brasil, mais do que isso gente, esse 1,4484 84 tem vaga em todos os revezamentos campeões mundiais e campeões olímpicos da história, nós estamos falando de um nadador que realmente está entrando num nível que nem ele acreditava. Quando ele sai da piscina, inclusive, disseram melhor, oh, Fernando, senador, 1,44,84. Ele não acreditou. Nem eu. Espetacular. Entre as meninas, os 200 medley vencidos pela Gabriele Roncato, um pouco acima do tempo que ela feito, tinha feito em dezembro no Obem. Não é o melhor dela, 2,15. Uma melhora também significativa na Maria Luisa Peçanha, que briga por vaga nos Jogos, os jogos Olímpicos da Juventura, tinha feito melhor para amanhã, tinha feito pela manhã, melhorou pela manhã, melhorou a tarde. Ou seja, a Malu está voltando aos seus tempos. Foi na quarta colocação, ainda entre as meninas, nos 200 metros lado costas feminino. É, a Fernanda Goeje tem tudo para se tornar a grande nadadora de 200 costas do Brasil. Tudo. Ela só precisa acertar os fundamentos. Ontem ela sai atrás e, ela, e a chegada da Andrea Berrino foi perfeita. Aliás, ela está competindo com uma que tem entre as melhores qualidades da Andrea Berrino, são os fundamentos. E os fundamentos são é o maior problema da, da Fernanda Goeja. Mesmo com o resultado do ano passado, primeira Berrino, segunda Goeija, a mesma coisa aconteceu em 2017 e acontece em 2018. Sendo que a diferença entre as duas diminuiu. E cada vez mais. A Fernanda Goeija, escuta o que eu estou dizendo, tem tudo para se tornar a melhor andadora de 200 costas do Brasil e da América do Sul. Os fundamentos ainda estão faltando. Ainda entre as meninas, os 1.500 metros de estado livre, sem surpresas. Vitória de ponto a ponto, Viviane Unglut. Viviane, que já tinha ganho 1.500 no ano passado, volta a ganhar um pouquinho acima do seu tempo, nada de especial na prova. E o um revezamento 4 por 200 metros do nível feminino, o Pinheiros voltou a ser campeão da prova, ele não era campeão desde 2015, quando bateu o recorde de campeonato, 8 e 6, mas olha, 8 e 6 ficou até próximo, talvez 2 ou 3 segundos do recorde de campeonato. Mas quando você tem duas nadadoras para 1,57 num revezamento, não tem como comemorar 8 e 6. Natação masculina ainda está na frente, é o segundo dia de competição, temos mais três dias. O Minas segue líder, mas diminuiu a diferença. Aliás, esse terceiro dia, com 100 livre, 50 peitos, 50 costas, a tendência é de que o Pinheiro já passe o Minas na terceira etapa da competição. Essa é mais uma, mais uma etapa decisiva, principalmente por esse 100 metros do livre, uma prova importantíssima para os homens, esse revezamento 4% livre, que virou a mina de nossos olhos agora, né? uma grande atenção, um monte de gente boa na água, uma expectativa muito grande de um revezamento que foi medalha de prata no Campeonato Mundial de Budapeste no ano passado, e tem grandes expectativas para a 2020. A gente volta amanhã. Até lá.